Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem me fala é o Rodrigo. Eu sou blogueiro, escritor. Fiz de jogos de escritório. E ao longo desse ano eu venho fazendo uma série que nesse vídeo já chega agora ao trigésimo episódio falando sobre a geopolítica é, pela, pela perspectiva da quimiologia E... um um personagem frequente aqui nesse jogo tem sido o Reino Unido, que é um país super importante na arquitetura mundial da, das, das, é, do sistema financeiro. Né? E até por coincidência, a bandeira do país tem aqui as mesmas linhas do tabuleiro à jogada, como se fosse um país que tivesse aqui o modelo de negócio, a estruturação aqui dessa arquitetura. Né? Uma arquitetura é, onde o, o, o, o uso combinado de vários, é, várias informações ou ativos, peças num, num tabuleiro, constroem o lastro é, que sustenta o valor da moeda e, e o Reino Unido tem a moeda mais é, tradicional do mundo capitalista que só perde para o ouro né, que, que é um é, já é uma, uma, uma não é uma instituição né, como a Libra que é um um, um título que, que é emitido por um, um Estado-nação e é, que é muito usado, foi muito usado para fazer trocas comerciais, e, sem, sem ter o, as dificuldades, os problemas do ouro, né? a Libra por muito tempo era um, um vale-ouro. Né? nos tempos aí do século 19 é, onde ela tinha um valor fixado em onças de ouro é, e, e hoje ela é uma moeda fiduciária é, que depende da, da especulação, ou seja, ela depende da expectativa que os mercados têm sobre é, o cumprimento de compromissos futuros da nação britânica né? e, e é isso que está em jogo aqui no caso do, do, da eleição desse simpático é, é, novo político, né? novo líder que o Reino Unido selecionou para ser o um, Capitão do navio nesse momento. Né? E, e, e quais seriam esses desafios que o Rishi Sunak vai enfrentar? Bom, ele era da área econômica já do governo Boris Johnson e talvez ele seja o, o, o personagem, o, o político mais preparado realmente para. É, manter o equilíbrio econômico do Reino Unido porque a Liz Truss que havia sido eleita na, no período anterior né, na no período, modo de dizer, ela passou seis semanas no cargo né, mas a, a proposta que ela fez de, de tratamento da crise foi foi inaceitável pelos mercados né, ela, é, pelo que eu entendi, ela tentou fazer uma coisa parecida com o que o Trump fez nos Estados Unidos logo que assumiu. Ele é, anunciou um, um grande, é, uma grande é, redução de impostos para as empresas, para atrair empresas para dentro dos Estados Unidos. E... E produziu aí com isso, assim, distorções do tipo a Amazon não pagar imposto algum, é, mas conseguiu dar uma fortalecida, né, uma, uma bela impulsionada na economia americana e, e muito por isso ele teve um, uma popularidade elevada é, entre... Os, os empresários eh, fez o dólar ter, ter força né? e, e houve menos inflação aí do que no governo Biden e e isso porque ele eh, fez esse essa oferta né, de de incentivos fiscais né com o corte de impostos, mas também com todos os outros recursos que que existem no mercado americano e que não se comparam com os recursos que existem na ilha britânica, né? até porque os Estados Unidos têm menos gente do que tem terra comparado com a média mundial e o Reino Unido tem mais gente do que tem terra comparado com a média mundial. Né? A densidade demográfica do Reino Unido é muito maior que a dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos é um país que tem vastas áreas, vários re vastos recursos, inexplorados ainda. Então, é diferente fazer o que o, o, que o é, Trump fez nos Estados Unidos é, do que a Listras queria fazer né, no Reino Unido e e como o Reino Unido é um país que tem um comércio internacional muito intenso, né? E importa, exporta quase um trilhão de de dólares anualmente é, e e tem e tem uma uma balança comercial um pouco deficitária. Simplesmente não tem como é, essa, essa jogada se sustentar, porque o que ela quis fazer seria é, financiar esse recurso dos impostos que, que seriam pagos com é, emissão de títulos e aí é, obrigar o, o mercado de qualquer forma, é, obrigar o próprio mercado que... que, que é, receberia esse incentivo fiscal acabar pagando a conta é, com uma inflação muito grande, porque é, esses, 200, esses 200 bilhões de libras é, elas viriam da inflação. Então, é, essa ideia, quando ela foi proposta para o mercado ela foi rejeitada porque é, o, o X da questão da, da, do Reino Unido no momento é a Libra é a, a, a todo o patrimônio que o britânico tem é, investido em Libras ou os investidores estrangeiros que, que investiram lá e, e é, librizaram o seu patrimônio e, e quando a Libra cai, despenca de valor, como aconteceu, eles têm um prejuízo muito grande. Então, é, a, a ideia de solução dela não conseguia resolver o, o que incomoda, e, o, o, o cerne do problema, do problema que é a Libra estar em xeque desde que o o, o, o projeto do Xi Jinping e do Putin, é, as novas rotas da seda, é, colocaram sob ameaça o domínio dos mares e do comércio global que os britânicos é, é, exerciam aí desde a era vitoriana. Né? Além disso, é, a, a, a Inglaterra, né, o Reino Unido começou a enfrentar uma uma situação complicada com a Rússia, que é a, a, a guerra, né, a guerra as tensões ali em torno da da das fronteiras que a Rússia tem com a Europa, a expansão que a OTAN tinha para, sobre, por sobre a Rússia, né? e, e, a, e a impenetrabilidade que a Rússia acabou mostrando ao longo do tempo é, a essa tentativa de expansão constante que a OTAN foi fazendo, e, e, e ainda a reação que a Rússia teve como é, é, força né, de, de, de é, contra-efetivação dessa é, expansão da OTAN na forma de, de é, novas tecnologias militares, mas também de, uma, é, de um uso da, das commodities, né, com, com, um, com uma visão geopolítica que antes ela não fazia. Né. E aí isso prejudicou muito o Reino Unido, é, até porque é, muito do investimento que, que a Rússia, que, que, que era feito, é, os magnatas russos faziam no exterior, era em Londres. Então, é, quando o Reino Unido bloqueia esses valores e surge tudo isso, su é, fecha uma, uma, uma fonte específica de recursos que, que valorizavam a Libra. Né? Então, é, essas é, perdas, todas essas perdas. É, juntas, sincronizadas, tem derrubado a Libra. E aí o, o Sunak vai ter que enfrentar essa, primeiramente, né, essa é, é, desvalorização vertiginosa da Libra, que é, o, é vamos dizer, o sintoma, né? É, vai ter que conseguir rolar um, uma, um equilíbrio das contas, que nesse momento vai ser um desafio quase impossível, com, com a inflação dos preços da energia, o inverno e tudo mais. Vai ter que é, lidar com, com outro, um outro empecilho para a produção, para a economia né, britânica, que foi o Brexit. Né, e que é, tem como causa justamente esses adversários geopolíticos que, que se juntaram contra o Reino Unido e Estados Unidos, que é o Putin e o Xi Jinping. Né. O Putin também, além dessa, além dessa construção é, tecnológica de, de forças militares e tudo mais o Putin também começou a exercer uma influência muito grande na Europa principalmente na Alemanha e dentro da União Europeia se, a, se o Reino Unido não saísse da União Europeia ele, ele ia acabar sendo, digamos é, um voto vencido né? dentro de uma União Europeia onde, onde metade da economia alemã que é muito grande, é, tivesse alinhada com o interesse russo. E, e aí, por isso, é, somado aos outros motivos que eu falei, mas principalmente isso, obrigou a, o Reino Unido a sair da, da União Europeia sem dizer realmente por que, que tinha que sair. Né? Por quê? Porque se não saísse, a Libra ia ser comprometida então é aquela história de perder os anéis para manter os dedos e no, no caso o Reino Unido tentou manter foi o pescoço a cabeça de de ser o, o centro do capitalismo mas o brexit acabou não sendo uma uma é, uma solução para a manutenção desse daquele status né? ele teve um remédio talvez tão amargo que possa ser pior que a doença, porque é, de qualquer forma com a ruptura legal do Brexit, para muitos grandes negócios importantes, é, o Reino Unido deixou de ser interessante. Então, já não, não dá mais para dizer que o Reino Unido é a primeira opção para se criar um negócio financeiro na Europa. É, parece que os, esse negócio, esse lugar foi transferido para a Irlanda, né, que legalmente tem essa, se, se transformou o paraíso ju, é, fiscal jurídico que era o Reino Unido. É, e só que agora a Irlanda virou um país meio laranja, na, na verdade, assim, tem um monte de, de escritórios lá e a operação, na verdade, acontece em Londres, né, dos, dos grandes bancos da city de Londres. E, e é daí que vem a história do Rishi Sunak, ele certamente sabe muito bem sobre isso, e e eu estou é, curioso para saber como que ele vai tentar resolver essa, esse, esse problema que é na arquitetura da, da, da inserção geoeconômica, geoestratégica do Reino Unido, que está totalmente é, obsoleta aí, desde que a China e a Rússia começaram a, a, a executar o projeto das rotas da seda. Né? E aí vamos falar um pouco sobre a China, que, que também passou por um período eleitoral e reelegeu mais uma vez o Xi Jinping, agora um terceiro mandato de cinco anos, e dessa vez com uma base de aliados ainda mais forte. Embora a China passou por um... um, um está passando por um período de desaceleração econômica, um lockdown severo, né? e isso tem feito é, é, bolsa, câmbio chinês terem, sofrerem um pouco com isso. E, é, mesmo assim, o Xi Jinping tem, tem tido uma uma, uma aprovação popular e um, uma expansão da sua liderança cada vez maior e, e, e mais é, à altura somente de Mao Tse Tung na, na China comunista, por ser é, um cara que, que, de certa forma, mantém um, alguns fundamentos da, da sociedade, alguns fundamentos morais da sociedade chinesa é, e, e tem mantido aí o, o, os excessos dos bilionários sob controle e tem havido em algumas indústrias que, que a, a economia de certa forma estava saindo do controle, como no meu caso aí da habitação que, que é, acabou produzindo uma bolha na China né? a educação, a saúde é, são setores aí que o Xi, Xi resolveu agora é, tirar do, do, do controle da economia privada porque é, alguns, alguns equívocos porque estavam cometendo alguns equívocos aí, né, na natureza da Interviu também agora no, no, no setor de videogames, né, que, que muitos criticaram, mas, mas é, ele talvez tenha, tenha motivos bons, válidos para isso, porque é, o videogame é sem dúvida uma, uma arma cultural, né, até eu falo detalho isso no meu livro e... Menciono alguns jogos que o, que o governo americano também é, investe, né? E, e aí, para fechar aqui, uma notícia interessante também que vem da Rússia. É, a respeito do, do domínio da, da energia, do ciclo atômico, que a Rússia vem cada vez mais mostrando excelência em, em, em todos os sentidos, em todos os graus uma notícia que saiu há não muito tempo, de que o, os, é, os russos agora têm um domínio comercial de uma, de uma é, forma de energia nuclear, que é o, o, o uso de misturas de, de é, urânio empobrecido com plutônio. Né? Ou seja, uma, uma forma de reaproveitar resíduos que antes tinham que, que ser enterrados, né, que era todo aquele problema do, da energia nuclear, e, combinados, geraram um novo combustível que pode alimentar outro tipo de reator, como se fosse um reator flex, né, um total flex aí do, do mundo da energia nuclear. Né. Então isso coloca, mais uma vez, a... a, a Rússia na, na ponta de lança aí uma posição invejável em relação a, a, ao, ao seu poderio energético e e, e o Reino Unido que tem justamente essa dificuldade né, esse problema no momento por ser um país pequeno é, com uma população grande é, mas fica mais uma vez num momento como esse um, mais, mais mais aumenta o seu custo oportunidade vamos dizer assim de de hum. é, ter a Rússia como um inimigo não como um aliado né? então isso isso é, é mais um, um, um ponto que joga contra né a, a a rolagem desse, desse patamar, desse status quo que o, que o reino Unido tem. E que agora é pouco provável que consiga manter. Só para a gente não deixar de fazer aquela análise do câmbio. Uh, o mercado aprovou assim, com não, não, muito, não muita euforia. É, a... a, a eleição, né, a escolha aí do Rishi Sunak, depois da enunciar, né, ele, renunciar, a Libra subiu um pouquinho, depois corrigiu, mas, é, enfim, ficou estável, mas, mas pelo menos não caiu, isso já, já é uma vitória para a Libra que vinha caindo é, sem, sem parar nos últimos períodos, né? já no, no caso do, da China, o, a reeleição do Xi Jinping derrubou um pouco o renminbi o ou Yuan em relação ao dólar, né? que, que já vem caindo aí há muito tempo, se a gente olha o, o, o período todo aqui que o gráfico mostra, é, o o MB ou o Yuan é, está num, num período de desvalorização já bem bem é, bem profundo Comparado né, com o um histórico recente. Porém, a China é o único país que não aumentou os juros no, no período recente. Né? Então, ela vem mantendo mesmo o juro mais baixo. E, e também, politicamente, com o lockdown, que, que ela vem fazendo a política do zero Covid, é, vem contribuindo realmente para para desvalorização do Yuan e isso é algo que, que a China faz ah, também estrategicamente para manter a economia uma economia exportadora né? manter baixos os custos produtivos na, na China e, e evitar que a China eh, se torne um país consumidor cedo demais e sim um país que tem uma economia uma roda econômica é, bem bem azeitada então é, isso isso sem dúvida tem alguma relação com com a estratégia com que a China costuma rodar jogar o jogo né? é, e, e isso sem dúvida faz com que com que negócios é, possam alguns tipos de negócios prefiram o é, um, um cenário chinês para produzir é, uma produção industrial ou mesmo inovação tecnológica né, enquanto nos Estados Unidos, com juros mais altos hoje, isso fica bem mais difícil, bem menos interessante. Né? Então, é, isso é uma, uma jogada inteligente que eu vejo que o Xi Jinping está tá fazendo. Né? Ele está é, transformando a China num, numa, numa economia de tecnologia de, de mais risco né, econômico embora, embora a, a mão regulatória do Estado tem também uma, é, uma, um direito de, de agir intervir em setores quando eles é, interferem demais também no, no, no que é interesse público, no que é vamos dizer assim, ecológico para a sociedade, né? então é, isso é um, um trade-off interessante, né? onde, onde a China passa a, a oferecer vantagens e desvantagens em relação aos Estados Unidos que, que tem agora um certo equilíbrio. Né? um equilíbrio que não, que não existia tanto anteriormente e, e também o um mercado interno e também uma economia que cresce. Né? Já a economia americana é, já se encontra aí um processo de recessão induzido, enquanto a China se achava que a China ia crescer 3,3% mas o dado que veio essa semana foi 3,9%, então é, é bem interessante. E como não podemos ignorar, falar do Brasil, é, enquanto a China é, reelegeu o seu político e, e viu o, as bolsas, o mercado reagir mal a essa reeleição, porque o Xi é muito intervencionista. No Brasil, a questão foi mais por causa da troca de tiros, quer dizer, troca não, né? por causa dos tiros que o, que o aliado do, do presidente, Roberto Alberto Jefferson, é, é, fez sobre a polícia. Então, isso fez o, o real subir, eu estou comparando aqui nesse momento com com um o dólar, um, um chinês, com a é chinesa, vamos comparar com o dólar. E... E essa... E, e essa reação do mercado não foi muito boa, principalmente na, na bolsa. O real caiu... O, o real caiu dois e... Dois por cento, e o, o e a bolsa, algumas estatais caíram até 10 por cento, como a Petrobras. Então, isso é risco político vindo aí de de. de gente muito próxima ao cargo de presidente agindo como se fosse totalmente sem noção mas ao mesmo tempo eu acho curioso a sincronia que isso tem com é, tudo que está rolando lá fora é, e, e como que parece que tudo tudo rolou só para é, produzir um, um fato que não acabou não, não saindo ninguém gravemente ferido, nada assim. E então, é, lembra muito a situação da, da facada na outra eleição. E, e num momento como esse, né, o, o Brasil tendo um noticiário como esse é, é bom para é, é, existir dólares suficientes circulando no mercado, né? Então, é, essas sincronias aí a gente precisa sempre observar, porque esse jogo do hedge funding, ele é um jogo é, onde tudo que acontece tem um, um colateral do outro lado que, que precisa ser observado, precisa ser relacionado, né? E, e que, e que é, precisa também ser, ser considerado tanto no, na leitura dos fatos como também na produção de jogadas, investimentos e tudo que é a natureza do hedge fund né? é justamente dividir o, o ovo em várias cestas e é isso que os britânicos ensinaram muito bem aí é, nos últimos 200 anos mas agora eles estão tendo que aprender aí porque os chineses e, e russos estão é, determinados a dar um troco né? depois de séculos séculos sendo atormentados pelo, pelos britânicos agora eles decidiram se vingar e nós que somos cachorro pequeno a gente vai ficar aí só olhando e fazendo análise e vendo o que a gente deve apostar certo então é, deixe seu joinha deixe seu comentário e confira aí esse, esse gráfico esse link é, mais detalhes nos detalhes aí do vídeo um abraço para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau.